Hoje nós vamos para mais uma aula, tá? Eu prometi para vocês que ia dar início ao terceiro módulo, só que eu comentei uma estratégia para vocês no, no Instagram e também comentei diretamente ali no WhatsApp e vocês falaram que eu poderia fazer um vídeo, né? Até o amigo lá, o Gui, né? ele falou: grava o um vídeo. Eu falei: pô, beleza, vou dar uma explicação melhor lá, né? E hoje eu vou falar sobre essa estratégia de mini índice tá? Ela é muito utilizada e, e vou passar alguns bônus aqui De como você performar ainda melhor com essa estratégia tá? Primeiramente eu vou falar um pouco sobre a metodologia e as vantagens que você tem Em utilizar essa estratégia tá? Ó, gente, o principal objetivo dessa estratégia é, aproveitar as distorções que vão ocorrer no mercado, principalmente quando tiver ocorrendo tendência de baixa, tá pessoal? É, após uma sequência de quedas na bolsa, é, o mercado ele vai precificar a nossa bolsa como uma bolsa barata. Então é nesses momentos que os players grandes eles vão realmente aportar no nosso mercado. Se você acompanha é, o fluxo institucional e estrangeiro, você vai perceber que eles estão sempre na contramão dos das pessoas físicas aqui do mercado e na contramão também dos, dos institucionais brasileiros, né? Ou seja, eh, enquanto a gente, entre aspas, muitas das vezes, pessoas físicas, estamos vendendo, desesperados e etc., eles estão comprando. É igual o, o nosso querido lá fala, né? O jacaré de boca aberta, né? Comprando a bolsa nos melhores preços do mercado. Enfim, eh, comprar nas mínimas sempre é o melhor... Claro que market é, marketing timing não é tão fácil assim e muitas das vezes pode distorcer os seus resultados Mas eu não fico falando no sentido que você tem que ficar procurando mínima para comprar Não, não é exatamente isso, tá pessoal? Mas tem estratégia que você consegue performar e principalmente estratégias que são validadas tá? Então vamos lá para o assunto A estratégia possui backtest? Sim, pessoal, a estratégia possui backtesting, eu vou te comprovar com dados, tá? São dados que vão desde 2008 a 2021, tá? São dados do nosso índice futuro, CDI e também é, o mini Ibovespa futuro, tá, pessoal? É uma pergunta que as pessoas muito me fazem, Jonathan, existe alguma garantia? Não, tá? Existem riscos envolvidos? Sim, claro, óbvio, é mercado de renda variável, a gente não pode... A achar que não vai ter risco, tá pessoal? Seria muito ingênuo, né? E como as pessoas aqui do meu canal, normalmente elas são acima dos 30 anos, é uma galera mais experiente, então eu também não preciso falar muito, né? Porque você já sabe interpretar as coisas, beleza? Então não existe garantia. Então vamos primeiro fazer uma pequena análise aqui do operacional, depois eu vou explicar como ele funciona, regras e etc, tá? Mas antes disso o pagamento para esse curso que eu estou fazendo totalmente gratuito aqui no youtube passando as minhas estratégias passando bônus, informações pessoal é só a sua curtida nesse vídeo curta nesse vídeo após essa aula se você sentir alguma dúvida comente aqui na descrição tá? na descrição também tem um link do whatsapp do nosso grupo onde a gente se comunica onde a gente tira dúvidas tá? e um tenta ajudar o outro entra lá no nosso grupo do whatsapp que eu também estou lá e estou disponível para te ajudar Beleza? então vamos lá Aqui eu fiz uma planilha utilizando tá, os dados do índice futuro, tá? Lembrando que esses dois dados eles são um pouco diferentes, por quê? Porque a forma de fechamento da operação eu mudei, tá? Eu, e eu vou explicar com vocês no decorrer do vídeo, vocês vão inclusive gostar muito, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui na, nessa tabela que eu, que eu botei os dados, aqui na coluna A e B eu peguei o preço de é, de data e de variação de fechamento, tá? Depois aqui eu criei um critério pessoal, onde eu queria saber se a variação do dia ela era positiva ou negativa, tá? Então para que? Para que eu pudesse criar outro critério? para que eu possa ver ali e fazer um backtest na planilha essa, essa foi um, a lógica mais fácil que eu encontrei assim e rápida tá como é que eu fiz essa planilha rapidinho em 15 minutinhos então eu, eu usei os critérios mais simples possível talvez alguém que entenda e, e manje de de Excel a pessoa vai ficar olhando assim nossa tá todo desorganizado mas aqui é só um backtest tá pessoal é só uma coisa simples tá então eu fiz esse primeiro critério aqui da coluna C só para saber a variação Tá? É, do dia, se era, era, era positiva ou negativa se fosse positiva, eu botava 1 um, e se fosse negativa, eu coloco 0 tá? nessa aqui da letra D eu queria saber se as últimas três variações é, do dia atual e dos últimos dois dias eram negativas tá? se fossem negativas, eu ia colocar 1 um, tá? e se fosse 1, um, eu ia fazer uma operação essa operação, eu ia abrir uma ordem no fechamento do terceiro dia tá ou seja, a regra para fazer a operação é o seguinte, pessoal. Imagine, três candles de queda diário, tá? Imagine, três candles vermelho de queda. No terceiro candle, durante o fechamento, pode ser até no leilão de fechamento, eu executo uma compra ali. E quando é que eu saio dessa operação? Eu saio no outro dia, só que eu, eu saio no fechamento do candle do outro dia, tá? Então, você pode perceber que tivemos aqui, ó, Vou abrir um zoom aqui. Três dias de queda, tá? Então, atendeu aos critérios. Três dias de queda, eu botei como zero. E depois eu botei como um aqui para mostrar que tinha três dias caindo. E depois eu executei uma compra que foi no fechamento aqui, que foi no 59,065. E fechei essa, essa compra apenas no dia 18, tá? Tá? Que teve aqui uma variação de 0,37. Então, para me saber a quantidade de pontos, eu peguei o 0,37 vezes o, a, o ponto de abertura da operação, tá? E deu ali 212 pontos. E eu fiz isso, pessoal, é, a, é, entre 2008 a 2021, tá? Entre 2008 a 2021, para que a gente pudesse ter dados mais sólidos, pudesse comprovar o resultado dessa estratégia utilizando esse tipo de fechamento, que é o fechamento. D mais um, né, independente se for positivo ou negativo, eu vou fechar no outro dia, tá? E esse foi o resultado, pessoal, da estratégia, é, aí eu peguei um, um capital ali, né, utilizando um contrato, nós tivemos ali uma rentabilidade de 83% bruto ao longo desses últimos 10 anos, né, uma média muito boa de resultado, levando em consideração, pessoal, que são muito poucas operações, e levando em consideração também, pessoal, que é um contrato, tá? Ah, Jonathan, eu opero com 3, com 4, com 5. Gente, eu levei em consideração um contrato. Por quê? Porque para você operar nesse futuro, você tem que ter pelo menos 25 mil por contrato, correto? Então, eu não poderia fazer um backtest aqui com 100 contratos. Aí ele ia botar sem contrato, aí o cara que tem 5 mil reais na conta, vai parar com sem contrato, com 50? Pô, é muita desonestidade, né, pessoal? Só para querer iludir. Não, esse não é o meu objetivo. meu objetivo é é ser claro com você. E você precisa prestar muita atenção nessa aula, porque tem muitas informações importantes aqui. Beleza? Então, vamos lá. Qualquer coisa você vota o vídeo, assiste de novo, mas mano, preste atenção, preste atenção. É agora, é hora, agora é a hora, pessoal. Agora é a hora. Você tem que ter consistência, pessoal. Vocês não têm desculpa para não ter consistência. Eu tô sempre fazendo conteúdo, sempre fazendo tudo para ajudar vocês, beleza? Então vamos lá. É, aqui tá a tá rentabilidade: tá em azul, tá a rentabilidade total, e em vermelha a rentabilidade já tirado o imposto de renda. Tá, eu fiz uma coisa eu posso errado, tá? eu posso errar existe margem de erro aqui mas eu fiz aqui de forma bem cru eu peguei o resultado do ano e tirei menos 20% tá? tirei 20% para saber ali se aquele resultado ali era é, para deixar o resultado meio que líquido tá? então é, essa foi a minha forma de deixar o resultado líquido deixar o valor líquido ali é, financeiro, tá pessoal? e depois eu fiz outra aba aqui que era uma aba do CDI né? quando eu peguei aqui é, o CDI anual e com, com um capital de 10 mil reais, qual seria a rentabilidade, né? Então, deu aqui 12 mil do ano, tá? E você vai falar, pô, Jonathan, mas, pô, era melhor estar tá na renda fixa do que estar tá operando esse operacional. E eu vou te explicar aqui o pulo do gato, eu vou te explicar o pulo do gato. Vamos lá. Em 2018, em 2008, a bolsa estava em 63 mil. Hoje ela está em 120. Ou seja, foi 100% de, de alta, né? Um pouco mais de 100% até, né? É, mas tem um detalhe importante, pessoal. Tem um detalhe que é muito importante. É que você pegar 40 mil pontos com um contrato, não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. Imagina com 10 contratos, com 50, com 100, né? Isso, claro, a pessoa vai ter que ter um capital. Mas a gente tem que pensar, não é pensar pequeno, mas você precisa se organizar de baixo. De baixo para cima, não de cima para baixo. Se você se organizar de cima para baixo no mercado, o mercado te dá um tombo. Eu, eu tô estou sincero com você aqui. Então, vamos lá. É... 41 mil pontos, tá? Então, é, é, é uma expertise muito grande aproveitar a alta do mercado. Apenas com estratégia onde você vai executar ela, sei lá, 13 vezes ao ano, uma vez por mês. Meu, é muito poucas operações. Tem poucos pontos, mas são poucas operações. São operações filtradas, tá? Aí, Jonathan, mas são poucas operações. E os dias que eu não opero? É aqui que vem um pulo do gato para quem não pulou o vídeo, tá? E pra quem não saiu do vídeo antes da hora, tá? Enquanto você não estiver operando, papai, tu vai estar tá posicionado ali na renda fixa, né? no CDI, pai. Tu vai estar tá lá, pô. Tu vai estar tá lá posicionado como custo de oportunidade, o custo que você estava off no mercado. Então, tá aqui, ó. CDI mais trades. Então, eu peguei a rentabilidade do operacional, mais o quanto você ganhou de juros em estar tá em 100% de CDI, tá? nos períodos que você não estava operando. Tá? Então, você vê que um capital ali, ele praticamente duplicou, né? É, praticamente duplicou não, ele praticamente triplicou, né? Começou ali com 10 mil e finalizou com 29, né? Com um contrato, papai, operando com um contrato mini índice, tá, pessoal? E com a outro, o outro capital como margem de garantia ali, né? É, lembrando que quando você tá operando índice futuro, você não precisa tirar o capital todo, né? Você pode utilizar como margem de garantia, tá? É, as aplicações ali no CDI tá? que é um LFT, né pessoal? então você não precisa tirar ali você só vai tirar os eventuais custos prejuízo que você tiver no mercado aí você vai ter que tirar, entendeu pessoal? para compensar ali, beleza? então aqui é, é os dados da operacional operando com saída da operação no próximo fechamento então a regra é sair no próximo fechamento então foi essa a rentabilidade a curva foi bonita mas existe... Da outra forma, também aqui já é operando o índice futuro saindo apenas com a seguinte regra: alocação de 100% em índice, ou seja, oh, perdão, alocação em 100% em CDI. Tá, é, e você vai adicionar um long em 100% em índice apenas quando completar o terceiro pregão de queda, tá. Ou seja, vai comprar no terceiro fechamento, tá. Completando de, de fechamento a fechamento, terceiro pregão de queda, tá. Só que a sua saída vai ser só quando ficar positivo ou seja, ah John, se amanhã ficar negativo eu fecho mesmo assim, não papai operar sem stop, operar só com margem, tá, operar só na tranquilidade, é desse trabalho que eu gosto, entendeu, operar na tranquilidade então vamos lá, é, se você pegar aqui os dados de 2008 para cá enquanto a nossa bolsa brasileira teve um drawdown de quase 50% ali, 50% na verdade ali em 2009 um drawdown de 40% agora na crise de 2020 é... Foi diferente, foi diferente é, para o pro setup de, de, de CDI, tá pessoal? Pessoal, desculpa um pouco, do, é porque está tendo uma reforma aqui em casa, então é, eu acabei, né, os pedreiros estão ali, tá, tá, tá, tá batendo ali, né, então eu acabei me, me perdendo aqui, tá pessoal? Mas é basicamente isso. A diferença é que o primeiro, fecha, o, primeiro, o primeiro dado aqui você vai fechar no próximo dia, no próximo fechamento após a abertura da operação, e o segundo dado você não vai fechar é, no próximo dia, tá? você só vai esperar fechar quando a operação ficar positiva. Então, essa é a diferença. Então, vamos lá, alocação 100% CDI adicionada de 100%, de long, né, que no caso é uma compra em índice futuro, apenas quando completar o terceiro pregão de queda, de fechamento a fechamento, e a regra para sair é qualquer fechamento enquanto posicionado não printar, maior ou igual a três pregão em queda na segunda imagem, levando em consideração que você vai sair da operação só quando a operação ficar positiva, ou seja, qualquer fechamento que feche acima da sua operação é, de entrada, você já vai sair da operação, porque já está positivo. Já a primeira imagem, você vai sair obrigatoriamente no próximo fechamento, tá? E lembre daquela questão que é uma revisão diária que você tem que fazer e não sair do CDI, apenas resgatar o necessário para pagar os eventuais custos negativos, porque no índice futuro você abre posição com margem de garantia, que no caso é a alavancagem. Bezo beleza, pessoal? Beleza? Desculpa aí se eu falei muito rápido, você diminui a velocidade, se eu falei muito devagar, você aumenta a velocidade. Tamo junto. É, por hoje é só, tá? Acessem o link na descrição, tá? É, para acessar o grupo do nosso WhatsApp e também para ter acesso às playlists, beleza? Tamo junto, valeu.